Então vamos fazer a prece né, para começar nosso momento de estudo. Então só podemos nesse momento agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, com corações conectados, buscando aprendizado, buscando nossa melhora, buscando os ensinamentos que são nossos guias para percorrer esse caminho nessa encarnação e em todas as outras que virão. Agradecemos imensamente todo o apoio que recebemos nesse caminhar. Os espíritos também que acompanham esse trabalho. Que possamos estar harmonizados e com corações abertos e mentes abertas para aprender da melhor forma que o nosso irmão hoje vai nos apresentar. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Ó, oh, gente, hoje vai ser na humildade, viu? Porque a semana não foi fácil. Não deu pra gente fazer um slide bonitinho. Mas vamos no coração, né? É, eu pedi pro Dan tocar uma música pra gente. Pra introduzir o nosso estudo, né? Então, é contigo, meu amigo. E que a gente possa ir prestando atenção nas nos mínimos detalhes da música, sabe, porque ela já vai introduzir o nosso estudo e acredito que ela traz bem a essência do que Abigail nos propõe, né? Desse personagem do Evangelho maravilhoso, dessa grande mulher. Bom dia, gente. Essa dia. música que o pessoal do Espírito Santo conhece bastante, se chama Nos Montes Nos Abismos. Eu vou usar uma colinha da letra aqui só para ver se eu realmente sei ela. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Tem algum barulho no fundo, algum ruído? <SILENCIO> Quantas voltas eu terei que dar Pra me encontrar Pra te encontrar Quantas voltas eu terei que dar Pra me enxergar Pra te enxergar em mim mas antes de encontrar contigo Quero me abrigar com os que não têm abrigo Quero sorrir com os que não têm sorrido mais Mas antes de encontrar contigo Quero enxergar as quedas e os caídos Cuidar das feras e dos feridos por Contigo, nos montes, nos abismos, contigo eu vou contar. Nos montes, nos abismos, contigo eu vou contigo. Nos montes, nos abismos, contigo eu vou contar.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 cantar por não cantar contigo nos montes nos abismos contigo eu vou cantar nos montes nos abismos contigo eu vou contigo nos montes nos abismos Contigo eu vou cantar. Cantar. A gente já está chorando na música, né? Yakuka, como será o dia de hoje? <risos> Obrigado, Dan, perfeito. Sua interpretação foi linda, ah, Maria. Bom, gente, hoje nós vamos falar é, dessa grande personagem do Evangelho, né? Que foi Abigail. E, às vezes, a gente, quando a gente vai falar de um personagem que não é tão conhecido, a gente faz muito, é um hábito, né? A gente se referencia a ele ligado a outro que é conhecido. E a gente perde a grande oportunidade de, nos pequenos momentos, nas pequenas reflexões que esse espírito tão grandioso tem, de aprofundar naquilo que ele vem propor pra gente, né? Às vezes, quando a gente pensa em Abigail, a gente pensa nas grandes orientações que ela deu a Paulo, nos diálogos que que ela faz com Saulo, mas na verdade a gente está perdendo grandes oportunidades que ela traz ali no cotidiano dela, na vida dela com a família, com o irmão, com o pai, mas ela tem para nos dar. Então fazendo uma leitura um pouco mais calma né, dos primeiros capítulos de Paulo Estevam, a gente percebe que a Abigail traz lições muito singelas para a gente simples, só que a gente não está acostumado a aproveitar o simples, né? A gente quer aquilo que nos choca, os sentidos, porque a gente ainda está muito ligado às percepções materialistas. Então, hoje, a proposta é que a gente realmente faça um pouco do que essa música nos trouxe, né? Essa singeleza, a gente a gente aprofunde nessa simplicidade, nessa gentileza que Abigail nos proporciona. Para quem ainda não leu o livro Paulo Estevam, é, a obra escrita por Emmanuel, né psicografia de Francisco Cândido Xavier ela conta a história dos dois grandes né divulgadores do Evangelho Estevão barra Gesiel e Paulo de Tarso Saulo. e só que tem várias personagens muito ricas e Abigail ela é irmã de Gesiel, filha, filha de Joquebeth, né que a Joquebed, né como dizem alguns tradutores e, e ela vivia na cidade de Corinto, com a família. A família tinha muitas propriedades, era uma família até bem estabilizada, mas em, por questões políticas, né, de grandes patrícios romanos, perdeu tudo. Os judeus foram alvos de muitos confiscos, por toda a história da humanidade foram alvos de muitos confiscos. Né? Naquela época também foram. E a família acabou passando por um momento de muita dificuldade, sobrando para si só uma pequena terrinha e o pai dela, no momento de vigilância, como a gente já estudou, né, no momento em que ele foi convidado à resignação, ele se deixou levar pela revolta e foi atrás, né, de ter as contas dele. Como a gente fala muito aqui em Tocantins, foi ter as contas dele. E quando ele viu, ele acabou perdendo o pouco que ele tinha. E nesse momento em que ele perde tudo que ele tinha ele tem um acesso de ira muito grande. Eu estou simplificando, tá gente? Tudo. Ele tem um acesso de ira muito grande e comete um, um delito muito triste. Ele incendeia a terra do Patrício que confiscou tudo dele. né? Só que com isso, ele fere várias leis. Primeiro, a obediência. né? A resignação e a obediência são leis divinas. Ele não foi obediente àquilo que Deus estava propondo a ele. E segundo, ele perdeu a grande oportunidade de exercitar esse grande músculo da alma, que é a resignação. Então, e acaba ferindo dois servos do Patrício Romano que ele incendiou, né? Que era Licínio Minúcio. Com tudo isso, ele chega em casa, e é tão interessante que Emmanuel, ele é tão genial, que a primeira citação de Abigail, na obra Paula Estevam, é com a referência à, à casinha. A casinha da família tinha ao redor dela um jardim de rosas, que Abigail cuidava com muito amor e com muito carinho. E aqui a gente percebe um primeiro ensinamento desse grande espírito, o zelo, pela família. Naquela época, eles já não tinham a mãe. Então Abigail assume esse serviço de zelo, que era dado por uma questão cultural à época, às mulheres. Então ela zelava pelo lar dela. Dando para a gente um ensinamento de cuidado muito grande. Eu gosto muito de uma fala de André Luiz, que a arte é o belo fazendo o bem. Né? A verdadeira beleza, ela precisa estar a serviço do bem. Então, quando Emmanuel coloca para a gente a primeira citação de Abigail, como o cuidado, o zelo com seu lar, com uma bela pairagem de rosas, a gente já percebe a que esse espírito veio, um espírito que veio a zelar. A cuidar, a trazer essa gentileza, esse amor. Que às vezes a gente, por ser muito materialista ainda, associa isso à fraqueza. Associa isso a um menor, mas justamente o contrário. É uma grandeza. O Espírito que se coloca nessa posição de servir, lembremos Jesus. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Que seja aquele que mais serve. Não é à toa que quando a gente vai estudar sobre liderança, qual que é a proposta de liderança de Jesus? A liderança servidora. Então o líder é aquele que mais serve. Não à toa, né? se a gente for lembrar de João, o apóstolo bem amado, a gente vai se recordar que João foi aquele que mais esteve próximo a Jesus. Foi aquele que mais serviu com ele. Não à toa, foi o único que, Morreu de velhice, desencarnou de velhice. E como ele era conhecido? O apóstolo bem amado. A gente precisa muito desmistificar esses pequenos conceitos de grandeza, porque são a internalização da nossa concepção de espírito imortal. E eu acho muito interessante que Abigail já traz para a gente essa mensagem. Porque quando eles são né, convocados pelos, pelos soldados romanos a prestar conta do que o pai fez, toda a família é levada. É uma prisão. E naquela época, prisão, hoje, se não é um lugar nem de longe péssimo, é pior que péssimo, imagina naquela época. E para mim tem uma cena maravilhosa, que é quando ela, o irmão, o pai adormece, na prisão, numa pequena janelinha, olham para o luar. Naquele momento, a Abigail dá uma verdadeira aula pra gente. Uma verdadeira aula do que é ser um espírito imortal. Porque ela se recorda que em casa eles tinham aberto os escritos sagrados e tinham refletido sobre o evangelho, o evangelho não sobre as leis né sobre as leis divinas e naquele momento ela pega todo aquele contexto toda aquela situação de incerteza de medo de dificuldade e faz o quê contextualiza Estevão com toda a sua grandiosidade até se cala e se impressiona com a lucidez de Abigail. Porque quando eles tinham estudado as escrituras em casa, havia-se saído, né, ao acaso, sobre a importância de sermos submissos às vontades de Deus. E ela pega, é, meu irmão, realmente, nós deveríamos ter sido submissos. Eu vou até pedir licença para vocês, para ler um pedacinho, se eu me engano, é de provérbios. Essa... Essa mensagem que eles estudam em casa. E quando Abigail. Eu... Aqui. É de provérbios. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. Porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai, ao filho, a quem quer bem. E quando ela está na prisão com o irmão e com o pai, ela se recorda disso. E se recorda que nesse momento Moisés estava com o povo andando no deserto. no momento de muita dificuldade. Então ela contextualiza. E eu fiquei reflexivo. Meu Deus, olha que ensinamento esse Espírito nos dá. Ela já estava ali internalizando todo o conhecimento que ela tinha da lei. Né? Ela tinha o um conhecimento, então moveu nela os melhores sentimentos, tirou os livros do lugar, né? moveu nela os sentimentos para que pudesse transformar as suas atitudes. Então, naquele momento, a forma como ela ia agir, reagir não com revolta, não com mágoa, mas com resignação, aquilo que o pai não fez. Então, eu pensei, poxa, gente, ela ali está agindo enquanto espírito imortal, não como ser material. A primeira grande lição que Abigail nos dá é a da imortalidade da alma. Me recordo muito quando Haroldo fala né, que a maior mensagem da humanidade, que Jesus trouxe, foi que a morte não existe. E Abigail, esse grande espírito, já nos primeiros momentos da sua narrativa que Emmanuel nos traz, nos dá essa mensagem. Eu sou um espírito imortal. E ela continua, sou filha de Deus. Então, ela nos dá outra grande lição, que nós não somos órfãos. Porque a gente tem esse hábito de viver em orfandade, né? A gente acha que a gente está solto no mundo, a gente acha que a gente está desalentado, que a gente não, tá, não tem nada, sendo que, na verdade, nós temos filhos que temos pai. E a gente precisa se recordar disso, né? A gente tem muitos, muitos ganchos, muitas muletas emocionais, né? Ai, doutor Bezerra de Menezes, ai, Maria Santíssima, ai, Francisco de Assis, ai... A, a porta, a geladeira, mas a gente se esquece que a gente é filho de Deus e a gente não faz essa conexão direta. Então, a Abigail nos dá mais essa lição: somos filhos de Deus, precisamos nos recordar disso o tempo todo. Eu sempre me recordo que no livro dos Espíritos, é, salvo engano, na sua introdução, tem a grande missão do material. Vocês me perdoem se eu tiver errado, tá, gente? Pode me corrigir. É a grande missão do Espiritismo. Alguém lembra qual que é a grande missão do Espiritismo? Destruição do materialismo. Exatamente. Então, Abigail, mais uma vez, destrói toda qualquer concepção materialista que ali esteja, prevalecendo o seu olhar sobre o Espírito imortal. Então, olha, gente, num simples momento... Ela já dá tantas lições para a gente, que a gente acha que está ponto pacífico. né? Todo mundo sabe, todo mundo está sabendo, mas não, a gente precisa internalizar. E ela ali fez isso, né? ela trouxe o conhecimento, moveu os seus sentimentos e transformou as suas ações. Né? É o princípio evangelizador, inclusive. Cabeça, coração e mãos. A gente precisa entender esses processos para a gente conseguir saber onde nós estamos nele. Né? Ah, agora, como é que eu estou nisso? Porque eu sempre falo, Espiritismo é vida prática. Se não tiver na vida prática, não está fazendo sentido. Não é palavra bonita, não é para decorar as perguntas do livro dos espíritos, não. É no meu cotidiano e principalmente dentro de casa. É onde o Espiritismo realmente age na nossa vida. Pois bem, continuando. É... Depois de estarem na prisão, eles são levados, né? a família é levada ao julgamento, que na verdade não é um julgamento, é só uma condenação. O questor Licínio Minúcio condena a todos. Né? O irmão dela tenta, de alguma forma, pegar a culpa para si, mas não consegue, todo mundo é punido. E em mais um momento, a Begaiu dá uma lição para a gente. No momento em que eles estão sendo açoitados, flagelados, o pai dela desencarna, o irmão extremamente ferido, e é interessante que Emmanuel, ele, ele dá um zoom né, naquele momento. Ele pega todas as palavras e foca. que ela se joga em prece, em oração. Se ajoelha em prece, em oração. Então, no momento de extrema dificuldade, ela se conecta com o único que pode realmente colaborar naquele momento. Que é Deus. Então, ela dá uma lição de servidão. Uma lição de espiritualidade, porque aquele momento é material, mas ela sabe que internamente que é uma vivência espiritual, e o irmão vendo-a naquele momento, pede para ela, eu não posso orar, meu pai, nosso pai já não pode mais orar, mas ore por nós, e ela faz, dar uma grande lição, ela começa a cantar a prece dos aflitos, e nesse momento, a gente, eu peço até para fazer um parêntese, que eu acho muito interessante, sempre que a arte é citada, né? Eu sou apaixonado por música, e naquele momento ela canta, aparece. E Emmanuel nos conta que é como se a psicosfera do ambiente toda se transformasse. Então os soldados começaram a ser tomados de uma emoção tão grande, o questor Lucine Minúcio é tomado também, ele inclusive fica atônito, né? começa a passar mal, porque a diferença de vibração é muito grande. Quando a gente vai estudar André Luiz, a gente percebe qual é o poder né, da música, que ela acessa as fibras mais íntimas do coração. Aí ele realmente ele estava tomado por um magnetismo da grandiosidade daquele espírito, né? Em uma prece fervorosa, canta, se utiliza da arte para ser esse instrumento evangelizador, porque a música é isso, ela é meio. Qual que é o grande fim? É o evangelho de Jesus, né? São as leis divinas. Então, só queria tirar esse parênteses porque eu acho muito interessante que a arte ela tem esse poder e a gente precisa entendê-la no seu papel divino, né? Ela é divina. Fechei o parênteses. E nesse momento, quando ela canta, Emmanuel nos fala que ela consegue, inclusive, a sua liberdade. Porque os soldados retiram, né? o questor até fala que ela não cante nem mais uma nota fora daqui. Sai! E ela é jogada para fora por um soldado. E aí a gente vê que a misericórdia divina não desampara ninguém. Esse mesmo soldado chega para Abigail e fala, Abigail, eu sou pai. Eu entendo o que está acontecendo. Vai embora daqui. Não volte mais. Seu pai morreu. Seu irmão vai para as galeras, ou seja, vai para os portos. ser escravo de lá ele não vai voltar. Foge, minha filha. Então, ela tem esse primeiro posto de socorro, né? Ela, é o primeiro pronto de socorro de Abigail é esse. É uma orientação. Então a gente vê que a misericórdia divina não desampara ninguém. A história de Abigail é muito recheada desses exemplos. Porque mesmo em tantas dificuldades e provações, Deus nunca nos falta, no mínimo. Às vezes a gente não tem o um supérfluo, né? mas o mínimo nunca nos falta. E ela corre à casa de uma velha amiga da família. Que ali ela recebe os primeiros socorros também afetivos, né? que é a sustência. Sustência fala para ela, olha, eu não tenho como te ajudar, eu vivo de favor com a minha família. Mas você, o que você vai fazer agora? Ela questiona Abigail. Ela falou assim, ah, acho que eu vou pedir para o questor para me ajudar. Ela falou, não, não faça isso. Você vai se perder nesse caminho. Então, eu vou voltar para a minha casa. Não faça isso. Terão homens que não vão te respeitar. A gente sabe o tanto que a mulher sofre violência no decorrer da história, né, gente? Extremamente violentada. Então, a Abigail precisou ser protegida em vários aspectos e ela foi. Então, é, Sostência fala, olha, Zacarias e Ruth vão embora de Corinto. Vá até eles e peça ajuda. São antigos conhecidos e fale em meu nome. E Abigail pega tudo aquilo que ela tem, que são só orientações, porque ela já não tem mais nada. E vai à casa de Zacarias de Ruth. Chegando lá, ela é acolhida pela família. Mas o processo é tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso, que ela chega lá extremamente adoecida. Né? Gente, vamos pensar. Perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu a casa. Entre aspas, perdeu tudo de material que tinha, né? O que, que restou para ela agora? Se a gente for pensar, o um nada. Mas tem aquela grande, aquela grande frase, né? Acho que quando a gente chegar ao fundo do poço, a gente só pode subir. Então, ela adoece nesse processo, mas ela é acolhida por Ruth e Zacarias. E eles vão embora. Nesse processo, a gente sabe que acontece muita coisa, né? Estevão conhece os apóstolos, conhece o Evangelho de Jesus. É nos apresentado por Emmanuel Saulo de Tarso, quem é né? esse grande doutor da lei. E Abigail segue sendo cuidada por Ruth e por Zacariz. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Que eu tô falando mais que a Arara Baleada. Mas se alguém não quiser, eu vou continuar, tá bom? Então tá bom. E, dando sequência... A Abigail tem uma vida nova, uma vida em que ela é acolhida por essa família com muito amor, muito carinho. Ela é tida como filha desse casal, né? Eles vão para um, uma região é, agrícola, conseguem uma terra, conseguem com a ajuda de patrícios romanos o necessário para recomeçar, uma segunda chance. E ela cresce enquanto jovem. Só que essa família, por ter muitos contatos, né? políticos e ricos, tem contato com um jovem é, fariseu muito popular, um jovem fariseu muito popular, repleto de, de títulos, aquele partidão, chega assim, olha para ela, rola aquela troca de olhares numa festa, sabe, naquele rolê assim social, aí dá um... Né, o jovem doutor da lei, repleto de idealismos, repleto de vontades, repleto da energia da juventude, quero mudar o mundo, né, pega aquela música do Espírito Santo, eu vim para mudar o mundo e canta todo dia de manhã, com certeza, só que não, e ela conhece ele, e aqui, eu, eu, quando eu li novamente, eu pensei, gente, a é tão incrível, que Saulo tinha muitos problemas, ele tinha muitas nóias, muitas neuroses. E assim, eu fico pensando, assim, ele era um forte candidato a um cuidado psiquiátrico. Porque ele era extremamente neurótico com muitas coisas. E eu fico pensando, olha o que a Biaíl faz. Ele era extremamente autoritário, intransigente, extremamente mimado, às vezes até pedante, né? Tinha uma arrogância pelo seu conhecimento intelectual muito grande. E não gostava de ser questionado jamais. Né? Ele sabia que ele era inteligente. Ele sabe, sabe aquela história? Eu sou bom, eu sei que eu sou bom e eu faço questão de deixar claro para o mundo que eu sou bom. Mas a Abigail faz um processo diferente. Ela olha, né? Emmanuel nos fala, ela olha na intimidade de Saulo e vê os grandes potenciais de Saulo. Gente, quando eu li isso, eu falei assim, gente, essa menina ela é diferente mesmo. Porque quem é que olha para nós e nos vê lá na frente? Jesus nos olha e vê o Cristo de milhares de anos, que irá surgir. Ele olha para o Daniel e ele vê o Espírito que vai governar um planeta. Ele olha Maria e vê o Espírito que vai coordenar outro planeta. Lorenza, Laís, Mari, Pânia. Então, ela já visualizava os potenciais da alma. Né? E quando a gente vai ler o Deni, os problemas do ser, do destino da dor, que a gente vê as grandes potências da alma, a gente vê que nós somos repletos de possibilidades. A gente, às vezes, não usa metade delas, né? Nem um terço, inclusive. Mas nós temos muitas potências. Quando a gente vai ler as parábolas do talento, a gente vai ver que, na verdade, a gente enterra a maior parte do que a gente tem. Por medo. Medo de ser julgado, medo de ser... É, medo de colocar em prática, né? porque a gente tem muito medo. E eu, eu, gosto, eu gostaria de citar agora um grande espírito da pós-modernidade, é, Magneto, de X-Men. <risos> o ser humano, o que ele não compreende, ele teme. E o que ele teme, ele destrói. Então, muitas vezes, nós destruímos os nossos talentos, porque nós interrompemos. Mas a Abigail traz essa lição para gente. Ela olha o que tinha de melhor ali, bem no fundinho de Saulo, porque embora fosse muito inteligente, né, conhecimento assim nas alturas, te faltavam muitas delicadezas morais. Romo, eu acho interessante é, esse seu comentário sobre o que ela enxergava, porque eu vejo muita gente falando que Saulo mudou de água para o vinho, né, quando virou Paulo. E não mudou. <risos> e eu fico assim, gente, outros estão vendo grande mudança e não teve. Assim. A mudança foi exatamente do redirecionamento disso tudo que você falou, né? Dessa potência que ele tinha, da disciplina que ele já tinha, do conhecimento que ele já tinha. E é claro que não é fácil mudar esse foco, não é fácil aceitar o cristianismo e viver o cristianismo como ele viveu, né? Tanto é que é um grande exemplo para gente hoje. E ela já via isso, ela via assim, cara, você tá preparado, você tá pronto, o que você está fazendo? Você só tá mirando no lugar errado, mas aqui, ó, tá tudo direitinho. E eu acho isso muito interessante porque ele poderia ter sido marcado como um dos mais cruéis do cristianismo e ficado por isso mesmo, né, do cristianismo primitivo. E ele foi, é, foi marcado por, por essa mudança de foco. Mas é muito interessante quando a gente percebe que você não precisa mudar realmente quem você é completamente para servir ao Cristo e, e marcar a história do seu jeito, né? Não digo ir para os livros, mas marcar a história de quem está ao seu lado. Quantas pessoas não marcaram a nossa história, né? E se eu sou um espírito imortal, cada pessoa que me marcou está imortalizada em mim. Então... É, eu acho muito interessante para que a gente aproveite as coisas que a gente já tem como potência e que muitas vezes estão só miradas para o lado errado, né? É muito mais uma questão de ajustar o foco do que realmente de mudar completamente. Pegar essa potência né? direcionar. Como se... Gente, eu gosto muito desse livro. Vocês conhecem o Inferno? Maravilhoso. É meu livro favorito, gente, eu sou apaixonada. E o código penal da vida futura é uma coisa maravilhosa não basta arrepender-se não basta espiar é preciso reparar né? e por que que Paulo não ficou conhecido pela sua crueldade porque ele fez justamente o que Jesus falou, o amor apaga uma multidão de pecados ele apagou, ele reparou né? então assim gente quando a gente vê tudo, eu sempre digo, tudo que a gente vai falar em Espiritismo e volta para a introdução do livro dos espíritos. A gente pode ir até Leandrini, Camille, Marion, Gabriel Delan, André Luiz, Joana de Ângeles, mas sempre volta. Que é nosso grande desafio é a gente se ver enquanto espírito imortal, que é a nossa maior dificuldade. A gente está aqui, ó, queimando os fosfatos da tá cabeça. Parece uma hora a gente se vê enquanto espírito imortal. E que bom que a gente tem a oportunidade desses grandes personagens para nos inspirar, né? Eles vão nos mudar? Não a gente só muda a gente mesmo, mas eles vão nos inspirar, e a Abigail, né, Saulo chama ela de a rosa mística dos meus ideais, gente, os diálogos deles são tão interessantes, porque num primeiro momento, eu achava, eu, eu tinha um rancinho de Saulo, né? Então, eu já tinha um rancinho natural dele, e eu ficava, gente, esse homem é muito pedante, é muito machista, né, você vai me obedecer? Eu serei o cérebro e a mente da sua casa? Me dava uma vontade assim, de voar na cabeça dele. Mas depois eu fui pensar, gente, a gente tem que transpor, né? A gente tem que olhar além, senão a gente fica pego na perspectiva materialista. E o exercício não é isso. Naquela época era esse o contexto cultural, né? Era o que se tinha, era o que se conhecia, né? O homem, ele era o direcionador, a mulher era a cuidadora. O homem era o provedor. A mulher era a mantenedora. Então, a gente tinha essas divisões sociais muito estabelecidas. E principalmente num povo tão tão pouco desenvolvido, né? que era o povo hebreu, porque se a gente for lembrar historicamente, de todas as nações era menos desenvolvida. Não tinha economia desenvolvida, não tinha ciência, não tinha uma arte muito pouco desenvolvida. Se a gente for pegar as grandes né potências da civilização, a economia, a política, a arte e a ciência, muito pouco. Então, a gente percebe que era o que era disponível, mas é como diz Emmanuel no A Caminho da Luz, né? Era um povo com potenciais morais muito grandes. Não à toa, Jesus encarnou naquele povo, né? Que tinha os potenciais morais e se utilizou daquele contexto para divulgar o seu evangelho. E nos diálogos entre Saulo e Abigail, a gente percebe que Abigail percebe to todas essas minúcias. Essas rusgas morais de Saulo. Mas ela... É interessante, né, que Emmanuel fala os pensamentos dela. Ela fala assim, meu Deus do céu, eu tô ouvindo isso mesmo. Mas ela transpõe, ela, ela responde com muita amorosidade, com muito acolhimento. Enquanto Saulo dá exemplos de muita pedância, Abigail, né, de muito orgulho, ela oferece aquilo que Jesus nos fala, né, quando ele fala, se alguém te ofender a face, oferece a outra face. O que, que é isso? Você vai deixar ser pisado? Não. Qual que é a outra face do mal? O bem. É isso que Jesus nos pede. E ela oferece. Qual que é a outra face do orgulho? A humildade. Ela, na verdade, foi uma grande professora de Saulo. Quando a gente percebe, eu gosto muito do que a Lorena falou, a gente acha que naquele momento que Jesus se materializa para a Saulo, é ali que ele vira Paulo. Não. Olha, ele começou a virar Paulo há muito tempo. Mas ali foi um grande momento, né? Foi um momento chave. Em que ele virou a chave, em, ah, fez sentido. Ele precisou disso, né? Mas na verdade não, essas lições de humildade de Abigail foram o fermento, né? foi levedando esses potenciais da alma de Saulo, por causa da humildade, da amorosidade, desses ideais de juventude tão bonitos. E assim como ele, ela tinha ideais muito belos de família, ideais belos de carinho, de amor, de como cuidar do templo do seu lar, que mais uma vez, são perspectivas que hoje são jogadas de lado, mas não podem ser jogadas de lado. Porque o que, que os Espíritos nos falam? Qual que é a nossa primeira escola? É a família. Nós devemos cuidar dela com todo amor, com todo carinho. Ambos os Espíritos. Né? Ambos os Espíritos. Porque qual que é... Eu adoro falar isso. Qual que é o conceito de família? A gente, eu não sei o que, que é a gente Espírita, está caçando conceito de família fora do Espiritismo. Porque os Espíritos já dão conceito a gente. Vida e sexo, tá lá. Emano. Qual o conceito de família? Quando dois espíritos se vinculam pelas vias do afeto, ali tem-se o lar. Conceito de família, pronto, acabou. O que a gente está procurando, gente? Conceito de família é todo lugar. Dois espíritos. Então, os espíritos que se unem pelas vias do afeto, constituem o um lar. E eles têm o dever de edificar naquele lar um templo. Aquilo que André Luiz fala lá nos mensageiros, né? Uma oficina de afetos. E Abigail tinha esses ideais sublimes. Tinha esse desejo e trocava com, com Saulo essas, esses anseios, né? Que foram muitas oportunidades de aprendizado e de humildade. Enfim, quando chega o grande momento, né? Em que Saulo, na sua tentativa de criar uma grande carreira, persegue o cristão que mais se expunha naquele momento, o grande divulgador que era Estevam, ele consegue capturá-lo, né? Como a gente já estudou, ele é levado à execução por não. É... Renunciar a Jesus e enquanto Abigail está organizando as coisas do seu casamento com Saulo, Estevão está sendo preparado para morrer durante mais de dois meses, né? E ela não sabia que era o irmão dela, mas mesmo assim, perto do julgamento, ela fala: mas Não há uma maneira de você, né, com toda a sua afetuosidade, com todo o seu amor, de diminuir essa pena. Aí o orgulho de Saulo vai lá em cima, né? Né? Um, meu deus mexer na pena que eu coloquei e sim, uai ele não é um, um judeu sim uai é meu tá gente <risos> é do Tocantinês. e não tem outro jeito e ele se enche de orgulho abrigaio recua né ela sabe com quem que ela tá lidando perto do seu do, da sua ida para jerusalém para conhecer a irmã de, de saulo dalila ela mais uma vez tem com paulo e ele quer que ela participe da execução, e ela fala, já não é o bastante eu ter passado pelo que eu passei é com meu irmão e é com meu irmão, você quer me levar para ver uma execução? Eu tenho ainda a execução da minha família na cabeça, você quer me levar? O orgulho dele era tão grande, que ele queria, assim, não, eu quero, eu quero que seja o meu momento. É, hoje é o meu momento. Nossa, eu quero todo mundo aqui do meu lado. E ela percebe, assim, Emmanuel ainda fala, né? Com todas as humilhações que ela passou, ele não percebia isso. E ela mesma, assim... Recua, ok, mas eu vou chegar só no momento final. Ela ainda fala assim, está dito? A autoridade dela é tão grande que ele sim está dito. Então pronto. Gente, naquela época, para um homem ceder, o que ele cedeu a uma mulher, ela tinha que ter muita autoridade. Uma autoridade assim, imensa sobre ele, e ela realmente tinha uma autoridade moral. Pois bem, é chegado o momento da execução. Vocês estão vendo que eu estou correndo um pouquinho? eu não estou valorizando tanto esse momento, porque tem reflexões depois que eu acho que são mais interessantes do que o momento da execução de Estevam. É chegado o momento da execução, e, e ela reconhece o irmão, né? Ele está todo transfigurado, todo envelhecido, cheio de barba, ensanguentado, e ela, meu Deus, é meu irmão. Ela fala, Saulo, Saulo é Gesiel, é Gesiel, me permite ter com ele o momento. Nesse momento o orgulho dele vai lá em cima, né? De novo. Meu Deus. Silêncio, silêncio. Manda pegar o que restou de Estevão, né? já morrendo, leva para o escritório escritório dele e vai ter com ele naquele momento, que, a, que é a primeira palavra que estrevo fala, quando ele entra, Abigail, naquele momento, Saulo fica catatom. Né? Não sabe o que faz, mais. E Abigail vai ter com Estevão. E, gente, é um encontro muito lindo. Porque Estevão só fala de Jesus o tempo todo para Abigail. Ali Abigail começa a conhecer Jesus. Porque ele fala, ela questiona quem é esse Jesus que te levou para a morte. Ela falou: não, olha a fala de Estevão para Abigail. Ele me ensinou a perdoar e amar os meus verdugos. Emmanuel nos fala que essa frase em especial chamou tanto a atenção de Abigail que ela internalizou e jamais esqueceu me ensinou a amar os meus verdugos. E aqui a gente vê a atenção desse espírito imortal para as leis divinas. Ela já estava tão preparada moralmente e aí a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos não falam que o entendimento da doutrina espírita não é maturidade intelectual, mas maturidade do senso moral. Eu gosto muito de Raul Teixeira porque ele tem uma fala muito interessante. Gente, Espiritismo... Para quem dá conta de se manter espírita. Porque é muito fácil você botar a culpa num diabo, é muito fácil você botar a culpa no obsessor, você botar a culpa num trabalho, você botar... Mas no espiritismo, o único responsável pelo que você passa é você. Você não tem alguém para terceirizar a culpa. Você tem que dar conta de si mesmo. E isso é maturidade do senso moral. Ele já está um pouco mais amadurecido para poder olhar para dentro, não vejo de olhar para fora. E Abigail tinha essa maturidade. Ela, naquele momento, capturou aquilo, ela sabia que o irmão não era uma pessoa sem entendimento. Bom, se ele está falando de Jesus com tanto amor, tem um motivo, né? Estevão desencarna. Tem aquele momento tão belo, né? Em que Abigail traz a prece dos arfitos mais uma vez. E ela recebe um grande golpe, né? Aí eu até pensei assim: começam os testemunhos de Abigail, que já não foram poucos. Naquele momento, ela tinha acabado de perder o irmão. Saulo dá uma facada nas costas dela, né? Sendo bem chulo, tá, gente? Ele fala, aqui está tudo terminado entre nós também. Ela fica assim, what? Já não basta tudo que aconteceu. Você mata meu irmão. Eu Amor. te amo. Lembrando que você que matou meu irmão não foi eu que matei a sua irmã. O que é está que acontecendo? Você... Acabou? Entra Como assim? Né? Aquele negócio de terminar por telefone, né? por mensagem do WhatsApp. Olha, não deu certo, beijo bem. Pior que isso. E ela levanta assim, irmã nos fala que ela fica até um pouco assim, atônita. Né? E... Mas a humildade desse espírito é tão grande, gente. Tão grande, tão grande, que eu falo assim, era, o... era a grande professora mesmo de, de Saulo, não foi Estevam, foi Abigail. Olha a reação dela. Ela fala, não, que sejamos amigos, não me abandone, que sejamos amigos. É um amor tão verdadeiro, que não é o um amor carnal, não é, não é a expressão sexual do afeto, são os vínculos da imortalidade. Exatamente, onde que a gente conseguia fazer uma coisa dessa? A gente recebe um tapa na cara desse e a gente ainda, qual que é a outra face do mal? E ela ainda oferece o bem novamente. Mas sem conhecer a Jesus ainda, a gente. Percebamos que aqui ela ainda não tinha entrado em contato com os evangelhos. Só tinha ouvido falar de Jesus pela boca do irmão que tinha acabado de desencarnar. Então, ela dá essa grande lição para ele. E ele mesmo assim, mas o que vão pensar minha família? O que vai pensar? Olha o que eles estavam pensando. No que iam pensar dele, o orgulho estava muito grande dentro e o que é que ela fala? A outra grande lição, não se preocupe. Eu não vou dizer a ninguém que esteve é meu irmão. Ela nega o próprio irmão em nome do amor por Saulo. O um amor que é tão verdadeiro, que ela não tinha orgulho de dizer, esse era meu irmão, você não. Ela já ali, naquele instante, já tinha perdoado Saulo. Outra grande lição de Abigail, o perdão. E não foi aquele perdão forçado, foi aquele perdão natural, ela já tinha essa potência, essa capacidade de perdoar. Lições assim que a gente percebe porque a gente está tão longe, né? Eu não sei quando eu liu, meu Deus, a gente está tão longe. Mas a gente pode chegar lá pelo exercício. Quando Joana de Angeles fala, lá não é só essa família, né? Que a família é o grande laboratório de virtudes. Então, dentro de casa, a gente é Abigail, a gente é Saul, a gente é Paulo, a gente é, nós somos vários personagens do Evangelho, né? A gente tem um grande colégio apostolado no lar. E a gente tem a oportunidade de exercitar essas virtudes todo dia. Com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso cônjuge, né? com o namorado, com o noivo. Todo dia, quando você não torce o pescoço né? da pessoa. Então, assim, você, você tem essa oportunidade. E quando você mora sozinho, com você mesmo, né? Que às vezes a gente tem vontade de torcer nosso próprio pescoço, mas você se perdoa, né? que é o nosso primeiro exercício. Então nessa primeira parte em, dos grandes testemunhos de Abigail, a gente vê essa grande mulher, né? repleta de virtudes, repleta de potências, em uso constante disso. Quando é, Abigail é rejeitada por Saulo, mesmo atônita, ela começa um processo de adoecimento muito grande. E a gente que é da saúde, né? Quando vê os sinais e sintomas lá de, de Abigail, a imunidade dela vai lá embaixo, começa a tossir, hemoptise. É tuberculose, né? Ela começou a entrar num processo de tuberculose muito grande, emagreceu muito. E eu ficava pensando, gente, eu tinha que estar pensando que era nas virtudes, mas eu estou fechando diagnóstico. <risos> oh, ok, foca, vamos. E, ela começou a dar grandes lições pra gente. Ela chega na casa de Zacarias e de Ruth, ela não fala nada. Porque o que, que a gente faria? Aquele homem matou meu irmão, eu fiz tudo por ele, e ele ainda faz... Ela simplesmente chega em silêncio. Não fala nada. Fica ali com a dor dela, para ela em silêncio. Gente, o silêncio, ele é uma lição muito interessante, se a gente for parar para pensar. Ele é uma lição muito pedagógica, que a gente muitas vezes não tem estrutura para vivê-lo. Silenciando, a gente só tem uma voz, que é a voz da consciência. E a gente lembra lá do livro dos Espíritos, né, na questão 625, se não me engano. Onde está escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. É a única voz que a gente tem para ouvir. E ela realmente silenciou a si mesma. né? Não foi para reclamação, não foi para amargura, porque ela já havia perdoado. Ela amava Saulo. Ela estava muito grata por ter conseguido ver o irmão, mesmo que no momento de muita dificuldade, que ela tanto queria ver o irmão. Então, quando a gente vê a lucidez desse espírito, que não se prendeu a nada material, mas que viveu todas as experiências de forma espiritual, a gente percebe que ela estava passando ali por uma grande transformação. Né? Então, quando Saulo cai em si, né? porque é assim, né, gente? O o homem ele cai em si, ele vê a besteira que ele fez, ele cai em si, uma hora ele cai em si, né? E como diz uma grande sábia da humanidade, minha mãe, <risos> o homem faz besteira, farma, ele volta e cai em si. Tô brincando, a gente chama e mulheres fazem besteira e volta e cai em si, mas enfim. E ele cai em si. E o orgulho, né, ele vai assentando. Porque não é da nossa natureza, né? Nós somos filhos de Deus, criados para sermos felizes, espíritos em perfeição. O orgulho é um desvio da lei divina. E ele nos faz sofrer. Porque a gente for lembrar, da lá no livro dos Espíritos, da questão 614, se eu não me engano, Kardec pergunta, né, o que é a lei natural? O que é a lei divina? E, e os Espíritos respondem que são as leis de Deus imutáveis, perfeitas, e que o homem sofre quando dela se afasta. Ou seja, Aquele orgulho estava fazendo muito mal para ele. Estava doendo se ficar longe de Abigail. Ele, então, o orgulho desce, né? Ele vai atrás. Quando ele chega, Abigail está super adoecida. Já está prestes ao desencarne. Zacarias conta, né? O pai adotivo de Abigail, o contexto de tudo aquilo. E só que Saulo, é interessante isso, né? Saulo, é, é tão... Ele tem um, uma energia tão grande de duelo, de enfrentamento. O que, que ele estava esperando quando ele chegasse lá? Ele estava esperando uma arena espiritual, né? Em que ele ia lá, e ele ia argumentar, e ele ia questionar, e ele ia convencer todos pela retórica, pedir perdão. Né? Ele ia convencer a todos pelo seu intelecto. Porque ele achou que ia chegar lá, Zacarias ia estar tá zangado com ele, Ruth ia estar tá zangado com ele, Abigail ia estar tá zangado com ele. Só que ele não achou uma arena. Né? Ele não achou. Ele achou que é uma recepção muito amorosa. E ele questiona a Zacarias, Ué, mas ela não falou nada de mim? Não, Era, foi a primeira a te defender. Inclusive, quando o Ruth é, desconfiava de você, era a primeira a te defender. Falava que entendia todas as suas necessidades, todos os seus compromissos políticos. E ele ficou atônito mais uma vez, porque desarmou, né? Ele estava indo para uma grande cena. Quando viu que não ia ter roteiro ali para ele, não, não vai ter. E ele ficava atônito, não tinha resposta, né? Porque quando o orgulho se dá de frente com a humildade com o amor, ele se perde as suas estruturas. E Zacarias conta que embora ela estivesse muito enfraquecida, há algum tempo ela encontrava um grande consolo, porque um velhinho que passava ali pelas estradas chamada Ananias se encontrou com ela e ela começava a escutar dele. Palestras de horas e horas e horas e horas e recebeu deles alguns escritos do velho do, do conhecido Nazareno que era o Jesus o que Saulo ficou meu Deus esse Jesus me persegue até Abigaiu ele tomou de mim orgulhoso né ele já queria assim ele tava assim meu Deus é eu e Jesus é eu contra Jesus Jesus me tomou a minha <risos> me persegue me per uhum, me persegue e Ego, muito ego, achando assim que Jesus estava focado em perseguir ele, nem estava governando o planeta, cuidando da gravidade, né? Não, imagina, tinha muita pouca coisa para fazer o governador do planeta. E, e ele fica com aquele pensamento, né? Quando ele encontra Abigail, Zacarias, venha vê-la, Abigail está muito enfraquecida, Emmanuel até fala, né? Uma pele de porcelana, quando a gente sabe disso, a gente vê que ela está ali... Praticamente desencarnando, né? Pálida, sem circulação, desencarnando. Tossindo muito. E, mas Abigail não se furta de continuar sendo essa grande professora de Saulo. Enquanto ela conversa e conta como conheceu a Jesus, Saulo questionou, mas como você pode seguir esse homem, que, esses homens do caminho que são feiticeiros, repletos de sortilégios? E ela com uma lucidez muito grande. Fala do evangelho para Saulo. O orgulho não deixa ele ouvir né, naquele momento. Mas é uma coisa que a gente que é evangelizador, a gente sabe o tempo todo, né? A semente é boa. A gente lança a semente. O coração da criança, do jovem, do adulto é a terra. Quando a terra estiver pronta, a semente germina. Então ela lançou ali as sementes do evangelho em Saulo. Sem se preocupar se naquele momento ele iria entender. Mas ela não se furtou a essa responsabilidade. Quem fez isso, até no momento de... De morte, o irmão Jeziel Então, olha que interessante, espíritos com a mesma lucidez espiritual não se furtaram de maneira nenhuma a testemunhar o desafio de divulgar o Evangelho, não importa como nem onde. Pois bem, nesses diálogos com. Espera a minha colinha. Oi. É, o que eu acho interessante, você mesmo disse que ele era um guerreiro, assim, né? Ele estava preparado para a arena. Só que ele estava imaginando que o combatente fossem ser as pessoas que estavam lá. Quando, na verdade, o que ele tinha que combater era uma, a primeira derrota, uma coisa que ele nunca ia conseguir vencer, que seria a doença, né? Então, assim, ele fica ainda mais revoltado. Ele não aceita né que é uma, que é uma doença e tudo mais. E Abigail, mais uma vez, é compreensível, ela percebe que aquela ali ia ser a primeira grande derrota dele, né? Ali não tinha como ele vencer. E ela tem toda a compaixão possível de fazer com que ele entenda que ele não é que não é o fim, que na verdade não é uma derrota, que aquilo ali é um passo e tudo mais. Porque ela já sabia que ele ia encarar dessa forma, né? Ela já sabia que ele ia ver aquilo ali como uma grande derrota. E ela pega a oportunidade para dizer, não é uma grande derrota. É mais uma grande vitória, é mais um passo, é mais uma coisa necessária. Presta atenção, você não tá perdendo, você tá ganhando, você só não considera vitória, né? Ainda, né? Você ainda não considera, mas você vai considerar um dia. E gente Emmanuel nos fala, ele, ele foca muito nessa, nessa descrição né, dos pensamentos de Saulo, porque ele estava querendo essa arena, né? Ele queria ir para o debate, ele queria ir para o... É como se fosse o Sinérico, né? Gente, sabe o que eu me lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo? Na lição do duelo. Porque no duelo, quando o St. Kardec fala do duelo, né? A gente, a gente acha que é o duelo da espada. Mas, na verdade, hoje a gente duela muito com as palavras, com as ideias. Então, a gente está lá naquela reunião de trabalhadores do centro Espírita e a gente não escuta para ouvir. A gente escuta para responder, né? Não, peraí, eu vou pegar o companheiro agora. Aí a gente espera, faz aquele pensamento maquiavélico, né? Espera, ele fala, fala assim, pega é o argumento e. Vra... Não, gente, isso é o duelo, é a mesma coisa. Só que a palavra é a espada agora, né? A gente, trans... a gente transpôs, né? Fez nem na música. Pegou um tom, transpôs para outro tom. Mas na verdade é o mesmo duelo. E é o nosso grande desafio de não continuar fazendo isso né? de não duelar. Pois bem, outra grande reflexão que Emmanuel nos traz é que Abigail é, não cita em momento algum, quando Saulo a visita, sobre Estema Ela não fala em momento algum. E Saulo fica assim, uai, mas ela não falou em momento algum, eu matei o irmão dela. E ele fala, é, eu matei o seu irmão. Eles que puxam né, sobre o assunto, querendo pedir perdão, se justificar. A resposta de Abigail é mais interessante ainda. Por que, que você está falando disso? Por que, que você está falando disso? Não tem por que falar. Eu te amo acima de tudo. Meu irmão está com Cristo e serviu a ele até o fim. Não tem por que falar disso. Gente, olha a lucidez desse espírito. Ela já não... Tava apegada ali a nada material. Ela já estava entendendo enquanto espírito. Ela conhecia Kardec o Livro dos Espíritos? Não. Mas ela já tinha as leis divinas ali num processo de internalização muito grande. De se ver enquanto espírito imortal, né? Enquanto aquela existência ia passar brevemente, ela já sentia. Mas não ia finalizar. E ela fala, nós vamos nos amar, não aqui como nós gostaríamos, como eu gostaria. Mas nós vamos continuar nos amando na eternidade. Não vai ser agora, mas nós iremos nos amar. Olha a paciência, esse grande exercício, porque a gente quer amar agora, né? A gente quer amar nesse instante, o que não é amor, né? Porque o amor, lá, ah, como Paulo fala, né? Quando já Paulo, 1 Coríntios 13, tudo espera, tudo suporta. Né? O amor é paciente. E, e ela já dava essa lição para a gente. Hoje eu fico até pensando, né, que provavelmente quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Muito provavelmente estava inspirado por Abigail, né? o seu grande amor, que tanto inspirou ele a esperar, a suportar, a ser paciente. Lendo assim, eu fiquei muito reflexivo sobre isso, né? de quanto de Abigail não tem Paulo né? no servidor de Jesus, nessa transformação de Saulo para Paulo. Pois bem, ele questiona ela, ela dá essa lição de perdão, de humildade, de paciência para ele. E nem cita o nome de Gesiel. Saulo, ainda muito esperançoso né, de que ela fosse se recuperar, vai embora. E no outro dia, é, Abigail recebe a visita de Josiel, de Estevão, em espírito, avisando que ela já iria desencarnar e que Paulo e que Saulo teria uma grande missão escolhida pelo Cristo. Os, os funcionários de Zacarias buscam né, Saulo correndo, avisando disso, que ela já estava desencarnando. E ele vai correndo para visitá-la. Quando chega, ela já está desencarnando. E ela dá uma grande... Gente, ela dá um grande aviso. né? Porque a gente acha que, mais uma vez, é nas portas de Damasco que Saulo se transforma. Mas, na verdade, não. Ela fala com todas as palavras que Saulo terá uma grande missão. Ela dá orientações preciosas para ele. De serviço, de humildade, de persistência. Eu fico imaginando, né, às vezes a gente, quando a gente pensa em persistência, em, no trabalho espírita, a gente lembra muito de Bezerra de Menezes. E lendo Paulo e Estevam, meu Deus, Estevão e Abigail falam de união, de unificação, de trabalho federativo o tempo todo. Bezerra de Menezes com certeza bebeu dessa água tão, tão lípida, né? E orientações seguras para a Saulo, para esse momento de transformação tão grande. Ela desencarna, o próprio Estevão a busca. E Abigail é essa grande orientadora de. Ops, essa grande orientadora de, de Saulo. O restante da história a gente já conhece, né? Que é uma história de, em que Saulo vai passar pelos processos dele, mas Abigail dá essas grandes lições pra gente. Teve algumas que eu quis ressaltar com mais né, veemência, porque. Eu acho muito interessante dois aspectos. Primeiro, que a Abigail é muito jovem. Nós somos jovens também, né? E ela com muitos potenciais, essa grande divulgadora do Evangelho. Só que não foi uma divulgadora para multidões. Foi uma divulgadora para um conquistador de multidões. E a gente precisa entender essas diferenças, né? Que muitas vezes nós não estaremos divulgando para muitas pessoas. Mas nós estaremos divulgando para as pessoas necessárias que nós temos. É um, um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que enquanto mulher, ela dá uma grande lição. É assim Eu me senti até um pouco mal de falar de uma mulher, né porque sendo homem eu não acho que eu tenho muito direito de falar de uma mulher. Mas tentando né me aproximar desse, desse universo, que nessa existência para mim é tão longe, porque a gente sabe né que existe uma grande diferença social no tratamento de um homem e de uma mulher. E se a gente não aceita, a gente não muda. né? Joana de Angeles fala isso. A gente só muda o que a gente identifica. E eu me senti até um pouco assim, meu Deus, eu falando de uma mulher, não tenho competência para isso. Mas essa grande mulher nos dá uma lição de superioridade moral muito grande. Porque mesmo sendo maior, né? ela era maior, ela tinha mais lucidez, ela se fez menor. Já fazendo o que Jesus tinha pedido. Mesmo sem conhecê-lo, em todos os seus diálogos. Então, assim, gente, o nosso estudo hoje, ele era mais simples. Eu quis trazer algumas dessas reflexões sobre Abigail, essa grande mulher do evangelho, né? Que, se alguém quiser trazer alguma reflexão também, que achou interessante, que, que eu posso ter esquecido também, né, gente? Porque eu posso ter esquecido também alguma coisa. A gente sabe que a Abigail se torna essa grande conselheira de Saulo, junto com Estevão E... E ela faz aquelas orientações tão pertinentes, né, nos momentos de testemunho com ele. Quando ele se vê sem chão, quando ele se vê questionando tudo, ela fala, ama, trabalha, espera e perdoa. Mas se a gente for pensar, ela falou para ele isso todo, o tempo todo, né? Ela repetiu isso o tempo todo para Saulo. Ali foi só um momento que ela, enquanto espírito, pôde trazer para ele dificuldade sintetizando. Sobre a humildade, sobre o amor. Sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a resignação. Que a gente pode sintetizar, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. E é isso, gente. Hoje o nosso estudo foi mais simples. Simples, como eu falo aqui. E que a gente possa refletir, né? Sobre essa grande mulher do evangelho. Que pra mim, sinceramente, tá ali ao palco. Com Maria de Nazaré, porque é maravilhosa. Meu Deus, a Abigail é incrível. Deixa eu ver o que colocaram aqui no chat que eu não estava vendo. Sim, ela dá essas orientações para. Ai, que saudade dessa grande mulher. Falando em grandes mulheres, ela aparece. E... Saudade de vocês, gente. Saí da reunião e fui festinha a casa. É isso aí, minha irmã. Cuidando. Beijo enorme, tô morrendo de saudades daqui. Cheiro. E você já chegou para o final, que a gente já tá aí. Seguindo. E é isso, amores. Alguém tem alguma colocação, alguma reflexão? A gente já encerrou. Ai, nai. Né? Eu não acho que tem como comentar muito sobre a bica. eu não, gente. Abigail é ouvir, respirar fundo e tentar caminhar para um dia chegar nesse ponto, né? Então, assim, Romulo, muito obrigada por ter trazido o Abigail com seus olhos, porque eu acho que cada um de nós enxerga de uma forma e coloca de uma forma, né? E eu particularmente gostei muito, me afinizo muito com tudo que você disse. E é isso, é gratidão mesmo. Fico pensando a nossa idade em espírito, sabe tempo de existência que nós temos em espírito e, e a gente ainda é, é, não conseguiu experimentar de fato esse amor de Abigail, né? tão, tão sincero, tão puro. Né? A gente segue em busca, a gente ainda não conhece de fato isso dentro da gente. Né? É um exemplo grandioso que, que a gente tem que seguir. A gente tem muita sede de amor, né? Esse, esse amor, a mulher da fonte, né? Dessa água que, que eu não vou ter mais sede, né? A gente tem essa sede ainda que a gente ainda não consegue saciar. E, ah, gente, você... posso recomendar um livro? que eu tô apaixonada, que eu quero muito recomendar, fazer uma propaganda. Leon o Denis, Os Problemas do Ser, do Destino da Dor. Gente, esse livro, meu Deus do céu. Tava falando para uma amiga, ah, arrasou, Adriana esse livro eu vá para vocês ele já me fez rir já me fez chorar já me fez <risos> já me fez tudo porque a gente entender enquanto potência a gente não se vê não a gente se vê dentro da vala né a gente cava uma vala com o nosso formato se joga na vala fica lá na vala achando que a gente é o outro do cavado bandido mas não a gente tem muito potencial a gente é o desafio né a gente tem essa sede de amor e vamos utilizar essa potência tão grande que a gente tem, né? E Denis até fala aqui no livro, ele fala que nós temos três grandes fortalezas, né? O espírito, o querer, o pensar e o amar. Essas grandes fortalezas. Então, assim, vamos à vontade, né, gente? Vamos ter vontade. Só o fato de a gente estar aqui, a gente já não tem muita vontade, né? Domingo de manhã, estamos aqui na luta, fazendo faxina, a Gaurinha tem plantão, então a gente tá querendo, né? Dan, você toca uma... Pode falar, Lorenzinha. Era exatamente o que eu ia falar. Ela tá nervosa, o que que ela quer? Ela quer ir trabalhar, mas ela quer esperar o fim para poder ir. Para, amor! Não, eu ia pedir para eles tocarem, mãe. Eu ia pedir exatamente a mesma coisa. É, toca aí pra gente, Dan Sofis, por favor. Gente, eu vou ter uma uma música na cabeça para tocar. E ainda ainda vou perguntar ao vivo o que Sophie vai cantar. Eu amo, né? Você vai cantar? É, é, é assim, aquela coisa assim que não tem como dizer não, né? <risos> Distante dos meus sonhos Só preciso de uma chance As formas de demonstrar a beleza em mim, teu amor é sem. Sempre... Bacanagem, ele de propósito. Ele fez de propósito. Maravilhosa, que música maravilhosa, gente. Estou assim, encantada. Então vamos elevar os nossos pensamentos, né? Nessa música tão linda. Um sentimento de gratidão a Deus. Fechar os olhos é facultativo, mas pensar em Jesus é necessário. Esse mestre que transforma nossas vidas, mesmo antes de conhecê-lo. Pois quando conhecemos Jesus, não podemos voltar atrás. Querido mestre amigo, paciente, como somos gratos, Senhor, pelo teu amor, por bebermos dessa fonte de água cristalina, que quanto mais sorvemos, menos temos sede. Gratidão, Senhor. Que esse sentimento possa irradiar onde formos, instruindo-nos, ensinando-nos a nos amar mutuamente, primeiramente a nós mesmos, os nossos próximos, mais próximos, até que nós possamos Possamos, enfim, amar a todos na sua grande proposta da família universal. Como somos gratos, Senhor, pela tua irmandade fiel e nunca desistir de nós. Mas agradecemos, acima de tudo, a Deus nosso Pai, que nos deu o dom da vida, que nos permitiu a todas as potências da imortalidade, que possamos, em especial, Senhor, nos permitir exercitar essa grande potência nos ensinada hoje por esta amiga Abigail, que é a potência de amar. Amar este sentimento tão sublime que exige de nós tantas outras virtudes, mas que nós temos todas as possibilidades de exercitar e de desenvolver. Obrigado, Senhor por essa perspectiva infinita de evolução. Fica conosco sempre, pois sabemos que sempre podemos contar com a tua paternidade fiel. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Um beijo, gente.